Está no ar o Trabalho e Revista, programa do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Veja nessa edição. No mês de alerta à prevenção aos acidentes de trabalho, preparamos uma matéria especial sobre doenças ocupacionais. A gente é trabalho, é lazer, é hobby, é vida social com amigos, familiares, parentes. No quadro Pausa Legal, aprenda algumas dicas de respiração que ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade. Na entrevista da semana, o assunto é polêmico, a reforma da Previdência. Quem aborda o tema é o professor e juiz do trabalho, Lamartino França. Fique por dentro também dos destaques do Giro da Semana. Tudo isso e muito mais agora, no Trabalho em Revista. A gente começa falando de prevenção aos acidentes de trabalho. Afinal, estamos no Abril Verde, por isso, preparamos uma matéria especial sobre doenças ocupacionais, aquelas desenvolvidas em decorrência do trabalho. Acompanhe a reportagem. Trabalhar durante horas na frente do computador é uma rotina para muita gente. Só que os movimentos rápidos, repetitivos e a má postura podem causar doenças. Uma delas é alerta lesão por esforço repetitivo e o dort distúrbio ósseo muscular relacionado ao trabalho. Além disso, outras doenças também podem ser desenvolvidas. A gente vê uma incidência muito alta da hipertensão arterial e como motivo, inclusive, de atestado médico quando o paciente tem crise. Além das doenças físicas, os problemas psicológicos gerados dentro do ambiente do trabalho também podem levar o afastamento do trabalhador. Se a gente somar os quadros depressivos, os transtornos de humor, os quadros de ansiedade, eles também somados chegam a 15, 20% da população. O que acontece é que isso passa batido, muitas vezes desapercebido, né? cria-se um foco muito grande na prevenção é, do diabetes, da pressão alta, tá? das doenças físicas, o qual deve ter, mas a gente também deve olhar para os transtornos mentais. No último levantamento da Previdência Social, em 2016, mais de 75 mil trabalhadores com quadros depressivos tiveram que se afastar do emprego e recorreram ao auxílio-doença. No mundo, quase 5% da população sofre com a depressão e até 2020 ela será a doença mais incapacitante do mundo. Para se ter uma ideia do prejuízo causado ao poder público, do número de trabalhadores que são afastados por doenças ocupacionais ou acidentes de trabalho, no Brasil, um acidente de trabalho é registrado a cada 48 segundos, um prejuízo de mais de 80 bilhões de reais aos cofres públicos. Um dos tipos de acidente de trabalho é a doença ocupacional. Indo até a empresa, a gente consegue entrevistar empregador, empregados e aí se identificar naquele estabelecimento ou naquela empresa, quais são os riscos existentes que podem acarretar doenças nos trabalhadores. Muitas vezes as doenças demoram décadas para se manifestarem. Daí a importância dos cuidados com a saúde do trabalhador. Neste banco em Cuiabá, para evitar afastamentos, duas vezes na semana os trabalhadores participam de ginástica laboral. A questão da disposição postura que você vai melhorando, eu tinha muita cãibra, então assim, depois que eu comecei a fazer exercício essa questão de alongar o corpo ajuda. A questão do alongamento por si só, ele já contribui para o melhor desempenho, né, do trabalho daquela pessoa, porque muitas pessoas que ficam numa postura muito tempo, durante o dia todo, que não é um dia, são vários dias por semana, vários dias por mês e vários dias por ano, então a tendência é que haja um encurtamento da musculatura. Né? Quando há é um encurtamento, a oxigenação começa a diminuir naquela articulação, naquela musculatura e começa a gerar as dores. Então, às vezes a pessoa não fez nada, assim, "nossa, assim mas eu não fiz nada e meu ombro está doendo, meu braço está doendo, minha perna está doendo, minha coluna está doendo. Né? Mas na verdade é porque realmente não fez nada. Em muitos casos, as doenças ocupacionais não têm cura. O melhor remédio é evitá-las. A gente não é só trabalho, né? a gente é trabalho, é lazer, é hobby, é vida social com amigos, familiares, parentes, é a família, é a sua espiritualidade, é você com você mesmo. Então a gente nunca pode esquecer que a gente precisa buscar esse equilíbrio de todas as áreas. Então quando a gente está muito imerso em uma área somente, normalmente as outras áreas estão em prejuízo. Agora, quando eu só fico nisso, quando eu só penso nisso, quando eu estou naquilo ali as outras áreas estão deixadas de lado, eu não estou conseguindo exercer, não estou conseguindo fazer aquilo que eu gosto de fazer, não estou conseguindo ir tomar um banho de cachoeira, não estou conseguindo sentar e brincar com meu filho porque eu estou sempre muito cansado. Então, eu já estou com prejuízos. Aí é hora da gente parar e falar, peraí, vamos, vamos mudar, vamos reverter esse jogo. Ainda falando sobre saúde, o Pausa Legal dessa semana vem com dicas simples de respiração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 O Tribunal Regional do Trabalho está reforçando as ações de conscientização sobre a importância de garantir um ambiente de trabalho seguro. As palestras são feitas para empregados e empresas, principalmente no Abril Verde, mês de mobilização para evitar acidentes de trabalho. Neste ano, a quinta edição da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista será realizada nos dias 27 a 31 de maio, em todo o Brasil. A campanha é promovida pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho e os Tribunais Regionais do Trabalho de cada região. A semana é uma oportunidade para resolver conflitos por meio da conciliação. Para participar, é preciso procurar a Justiça do Trabalho. O projeto Multiação bateu recorde de atendimentos com quase 18 mil pessoas. Foram oferecidos serviços de graça nas áreas de cidadania, educação, empreendedorismo, cultura e saúde. O TRT é parceiro do projeto e as pessoas que passaram pelo estande receberam material informativo e se divertiram com o um game futuro em jogo. A iniciativa do projeto é da TV Centro América e a FIENTE. No próximo bloco, vamos falar sobre a reforma da Previdência, a proposta é o assunto do momento porque mexe com todos nós trabalhadores. Quem discute alguns pontos importantes é o professor e juiz do trabalho Lamartino França. Não saia daí, a gente volta já! Você gostaria de virar notícia na internet? Eu era ajudante carpinteiro, um dia numa obra tropecei numa pá, bati a cabeça, fiquei três dias em coma, hoje tomo remédio todos os dias. É obrigação do empregador fornecer equipamentos de proteção. Não vire manchete, denuncie irregularidades.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 Olá, hoje nós vamos falar de um assunto polêmico, a reforma da Previdência. A PEC, que é a Proposta de Emenda à Constituição, que está no Congresso Nacional e prevê muitas mudanças. E é sobre esse assunto que nós vamos falar com o juiz trabalhista Lamartino França. Muito obrigada pela participação aqui no nosso programa, bem-vindo. Bem, obrigado, eu que agradeço o convite. O senhor que é juiz, professor, há mais de 20 anos pesquisa sobre Previdência. O que o senhor acha dessa reforma da Previdência na avaliação do senhor? Bom, que é necessário uma reforma do sistema previdenciário brasileiro, sem dúvidas, se faz necessário para manter a equidade no custeio desse sistema, ele está deficitário atualmente. Agora, eu acho que a emenda, da forma que ela foi proposta no Congresso, ela está um pouco carregada nas tintas e nos valores, prejudicando a categoria principalmente dos servidores públicos né, e não tratando isonomicamente servidor público com o pessoal das Forças Armadas, por exemplo, né, e até mesmo cometendo algumas injustiças com o pessoal do serviço privado também. Quais são esses principais, os pontos mais polêmicos dessa reforma da Previdência? Um ponto até não muito debatido, mas que a meu ver é o principal, é a desconstitucionalização do direito previdenciário. O direito previdenciário é um direito social, uma cláusula pétrea prevista no artigo 6º da Constituição Federal. Nesse, nesse artigo fala que são direitos sociais do Brasil a previdência social. E o artigo 40 trata dos regramentos da previdência social para o servidor público. O 201 trata desse regramento para o servidor privado. Né? Então... Essa reforma, da maneira que ela veio, ela onera na parte de custeio, por demais, o servidor público, né, inclusive depois quando do, do recebimento de benefício, e também prejudica em vários aspectos o servidor privado, comparativamente com as regras atuais. Agora, quais são as mudanças para o trabalhador? Afetaria em que ponto? Bom, nós temos que separar a reforma... É, em em dois quadrantes, e desses dois quadrantes, mais dois quadrantes. Nós temos que separar a reforma do serviço público, da previdência do servidor público, artigo 40 da Constituição, da reforma do serviço privado, que são todos empregados com CL, da CLT, por exemplo. E dentro desses, nós temos que verificar o custeio, e a parte de benefícios. Nós temos o custeio da parte do serviço público e nós temos a parte de custeio do serviço privado. Nós temos benefícios no serviço público e benefícios no serviço privado. A parte que mais está uh, alterando é a parte do serviço público. Essa é que está sofrendo maior influência. Eu listei aproximadamente umas oito benesses, então vou citar, por exemplo, duas dois benefícios que essa reforma está trazendo. Por exemplo, essa reforma está trazendo a regulamentação da aposentadoria para o PCD. Não existia no serviço público a regulamentação desde 88, ou seja, há mais de 30 anos, está pedindo uma lei para regulamentar como é que seria a aposentadoria do portador de, necess de necessidades especiais, ou do portador de deficiência. E não tinha esse regulamento. Né? No serviço privado já tinha, nós, então o servidor público vai ter isso. Um outro detalhe que eu acho importante, apesar de não ser unânimo na sociedade, isso que eu vou falar, é que eles acabam com a aposentadoria por tempo de contribuição. Particularmente, eu entendo correto isso pelo seguinte detalhe. É, seguridade social ou seguro social é um seguro que toda a sociedade paga, né? inclusive o trabalhador, servidor público ou não, que garante o que esse seguro? Assim como eu tenho um seguro de carro, seguro de vida, seguro de casa, ele garante a minha capacidade de trabalho. Então, previdência social nada mais do que isso. É um seguro social, por isso que entra toda a sociedade no custeio dele, e ele segura a minha capacidade de trabalho. Então, não é só quando eu fico velho me aposento, eu fico inválido me aposento, não. Quando eu tenho algum problema de saúde, fico doente, eu também não estou trabalhando, eu vou receber um benefício. Você, por exemplo, que fica gestante, você não vai ter condições de trabalhar, não é que você ficou doente, mas nesse caso de incapacidade temporária para o trabalho, você vai receber esse benefício. Então é eu pago quando tenho condições de trabalhar e recebo quando não tenho condições de trabalhar. E por causa disso, o tempo de contribuição não é sinistro. Por isso é que não poderia jamais ter sido pago previdência no mundo só pelo tanto que você pagou. Esse tempo que você pagou só deveria ter influência para o valor que você iria receber. Se pagou menos, menos. Se pagou muito mais do que, mais. Mas jamais para poder dizer, ó, você está incapacitado por, pelo tempo que você contribuiu. Foge do sistema, desse sistema de segurança social. Só o tempo de contribuição. Então esses são dois pontos que eu acho relevante. Agora, dentre os pontos negativos, por exemplo, o servidor privado. Servidor privado, que é empregado público, por exemplo, do Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Petrobras, quando completarem 65 anos, eles serão aposentados compulsoriamente. Eles não têm a chance de continuar trabalhando. Eles são desligados. Enquanto o serviço público... Os servidores públicos, por exemplo, aqui do tribunal, vão se aposentar compulsoriamente com 75 anos. Lá, com 65 anos, os empregados públicos são obrigados a se aposentar. Esse é um dos problemas. O outro problema é se é um empregado do Bradesco ou qualquer uma entidade privada, da padaria, da esquina ou tudo mais. Se ele se aposentar hoje e, cont e quiser continuar trabalhando, ele pode. E quando ele for mandado embora ou sair desligado da empresa, ele vai receber todo o FGTS até o dia que ele se desligou da empresa com a multa de 40%. Essa reforma acaba com isso. No dia que ele aposentar, não é mais depositado o FGTS para ele, para o futuro, acaba ali mesmo ele continuando trabalhando. Vai ser um trabalhador então sem FGTS e a multa de 40% ele perde também. Na medida que ele aposenta, se ele quis continuar a trabalhar, ele tem que saber. É uma pena. Para você, o que eles estão querendo dizer nisso, você está penalizado porque quer continuar a trabalhar. Por quê? Pela regra de quem fez a lei, ele deveria ter saído da ativa e deixado um menor, uma pessoa, um jovem assumir esse posto. Porque esse jovem iria contribuir 30 anos para gerar renda, entendeu? E ele só iria receber um benefício daqui a 40 anos, por aí. Mas isso pode beneficiar empresas, as instituições, porque ele teria uma mão de obra... Entre aspas, mais barata. Mas a reforma, nós estamos, nós estamos num sistema, hoje, o nosso governo, a sociedade fez a opção eleger o presidente, nós fizemos uma opção pelo capital, pela extrema direita. E as normas são feitas pelo seu conteúdo material, ou seja, a lei hoje, sempre que ela é feita, ela é, é pensada pelo que, que essa lei vai trazer de economia. Para quem? Para o trabalhador, para a pessoa física, para a pessoa natural? Não. Para o governo, para os cofres do governo e para a classe empresarial que gera emprego. Mas só que o emprego hoje, pela reforma da CLT, já precarizou bastante. Vários dos direitos dos trabalhadores nativos já foram sonegados. Agora vamos, chegou a vez dos aposentados. É, e nós podemos dizer o seguinte: o outro grave problema que deputados não estão se debruçando e eu chamo a atenção da população é que, as empresas, desde 2011, o governo Dilma, tiveram uma redução da, da contribuição. Então, elas que recolhiam sobre a folha de salários, puderam optar em recolher sobre a receita bruta. E se nós pegarmos a Receita Federal, os dados estatísticos da Receita Federal, chegou a mais de 30 bilhões ano, essa, essa redução do valor de contribuição previdenciária da empresa. E o governo Temer deu um presente de Natal também para o... Agropecuarista, ou seja, para o produtor rural, pessoa física. Ele, de toda a produção, ele pagava 2% para Previdência por ter empregados. Não, não se mexia no salário do empregado e falei: Ó, oh, seu salário é tanto e por isso eu vou recolher tanto, igual as, as outras empresas fazem. Então, se eu vender mil cabeças de boi, eu vou recolher 2% desse valor para Previdência por ter empregado que cuidou desse boi o governo Temer baixou para 1,2%, ou seja, 40% de imposto reduziu para esses produtores rurais. Aí pergunto, onde é que está a isonomia, né, o princípio constitucional da equidade no custeio do sistema? Se diminuiu por um lado, lembrando que o sistema é tripartite no regime privado, ou seja, empresa, empregado e o governo é que devem sustentar o sistema, mas a reforma só está atingindo o empregado. Esses dois estão isentos. O governo quer arrecadar mais com ela e os produtores rurais e as empresas tiveram uma redução nas alíquotas que ela paga. Uma outra pergunta, uma crítica. Quando se fala em rombo, é sobre servidores públicos. Como o senhor avalia a parcela deles no orçamento? Na verdade, rombo existir, existe no sistema, por isso é que eu acho que ele é necessário ser refeito. Porque No passado... Tinha determinados regimes, por exemplo, para políticos, né, para quem estava com cargo eletivo. Ficava dois meses e aposentava, ficava um mês e aposentava, ficava quatro anos e aposentava. Era um serviço público e eles tinham uma regra própria e entrava e recebia essa aposentadoria, governadores e tudo mais. Ah, o governo passado, o que, que ele fez? Ele, sabendo disso, criou um novo sistema em que na verdade, o governo Fernando Henrique Cardoso, em que o aposentado também pagaria. Enquanto no regime privado, quem custeia a previdência, quem paga a previdência é a empregado, a empresa e o governo como garante, no serviço público, quatro pessoas custeiam. Além desses três, o aposentado e o pensionista. Oh, notem, o aposentado já pagou o seguro, o sinistro aconteceu, o que é o sinistro? A idade para aposentadoria, por exemplo, 65 anos. Então, ele só deveria receber agora o valor do seguro. Não. Mas para receber esse valor do seguro, ele tem que continuar pagando o um seguro, porque ele não vai receber mais. Então, quer dizer, já é uma anomalia do sistema, mas o Supremo falou que está correto, tá? Eu precisava de caixa, tal. Então, nós chamamos a interpretação econômica do direito. Não só a interpretação legal, mas é econômica. Se vai quebrar alguém, não vai quebrar alguém. Ou seja, então já é o quê? Uma penalidade para o trabalhador. Para o trabalhador, digo, servidor público. E o que é pior agora... Se passar essa reforma e dois servidores públicos foram casados, por exemplo, caso um dele faleça, né, o superste, ou seja, o que sobreviveu, vai receber desse que faleceu uma pensão de, no máximo, dois salários mínimos. No máximo. Podendo ser inferior a isso. Ou seja, de que adiantou, então, se pagar esse seguro e mesmo quando aposentado continua pagando mas a outra pessoa não vai ser beneficiária. O sistema é totalmente injusto com o serviço público, porque, além de cobrar dos aposentados e pensionistas, na hora que esse aposentado e pensionista for deixar uma pensão, de repente, para o cônjuge, supeste, ela vai ser praticamente reduzida a dois salários mínimos. Eu queria que se eu fizesse um resumo, uma conta simples. Como ficaria a aposentadoria por tempo de trabalho e idade para o servidor público e para o trabalhador? Bom, unificar. Um dos pilares do sistema é unificar os dois. Nenhum benefício para quem entrar no sistema após a, a, a implementação da emenda constitucional poderá ser superior ao teto do regime previdenciário, que é R$ 5.900, aproximadamente. Então, nem no serviço público, nem no serviço privado, ninguém ganha mais do que isso. Por isso que quem ganha mais do que isso, tanto no serviço privado quanto no serviço público, terá que pagar uma previdência complementar, aplicar o que sobejar disso, em algum local para ele ter uma garantia futura. Mas o governo só vai ser garante até R$ 5.900. Ele não vai garantir mais do que isso. Esse é um dos principais problemas. E outra, um, um ponto que até me atingiu pessoalmente, eu posso citar o meu caso, eu ia me aposentar agora em 2000, há dois anos. Daqui a dois anos eu iria me aposentar pelas regras de hoje. Se eu quiser integralidade e paridade, que eu sou, digamos, um dinossaurico, eu já entrei antes de 2003 no serviço público, então, para quem entrou antes de 2003, é o único que tem direito à integralidade e paridade. O que é isso? Eu vou receber na inatividade o mesmo valor que eu recebo na atividade. Meu último salário aqui vai ser o valor da minha aposentadoria. Só para quem entrou antes de 2003. Mas o governo, para essas pessoas, não criou nenhuma regra de transição. O que é regra de transição? Um pedágio ou uma forma, vamos amortecer o seu tempo de contribuição, porque você já contribuiu muito, não. Pra gente, não tem regra de transição. Se eu quiser paridade, integralidade, eu tenho que me aposentar aos 65 anos. Ou seja, daqui a dois anos eu vou ter que me aposentar só em 2027. Para encerrar, a chance de aprovação é grande? Se eu fizer isso, eu estou fazendo um exercício de adivinhação que não é. Não, não, não é. Por quê? Porque o próprio governo está vacilante. Né? Ele ora a prova, ora ele cria problema. O próprio governo cria problema com ele mesmo para aprovar. Mas como eu disse, é consenso no Brasil que tem que se mudar. Então, eu acredito que essa reforma vai passar, mas ela não vai passar da forma que está. Agora, o que vai ser alterado, eu não sei. Agora, tem grandes chances de ser alterado a questão do rural. Por que questão do rural? Porque não existe diferença entre aposentadoria por idade do rural. A mulher vai aposentar com a mesma idade que o homem. No serviço público e no serviço privado, não. O homem é 65, mulher é 60 para o rural não fizeram uma injustiça e falando as duas com 60 anos. Ou seja, a mulher do rural foi prejudicada. Talvez isso não passe, ou se passar, vai passar com alteração. A, a outra questão que deve passar é o benefício de prestação continuada, que é aquele quando a, pessoa, a, a renda per capita familiar é até um quarto do salário mínimo, e hoje se paga um salário mínimo para quem tem 65 anos. O governo está reduzindo para reais para cima de 60 anos. Então vai ficar de 60 até 70 anos recebendo 400 reais. Isso não vai, eu acho que não vai passar porque se trata de uma situação de assistência social de, de, em que tem que erradicar a pobreza. Então talvez esse sistema também não passe. Agora os outros em relação ao benefício é difícil saber. Hoje nós falamos sobre um tema muito polêmico, a reforma da Previdência, que é um dos assuntos bem debatidos no Congresso Nacional, onde há essa discussão para a votação. Nós conversamos com o um juiz do trabalho, Ana Martino França, muito obrigada pela participação. O juiz também é autor desse livro aqui, ó, Direito Previdenciário, é professor, pesquisador do assunto há mais de 20 anos. Muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite, estamos à disposição sempre que o Tribunal e a comunicação social precisar.